Glória de Deus. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam o azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro para fazer arder as lâmpadas continuamente. É impressionante o propósito de Deus para com os filhos de Israel. Lembrai-vos, Israel vivenciou cerca de 430 anos como escravos na terra do Egito. Em meio à escravidão, Israel sofria, não tinha condição de viver a vida que vivemos como livres, como escravos, não determinava o seu tempo, o seu momento, nem a hora, que, nem a hora de almoçar, nem de jantar, não tinha o lazer, vivia debaixo do chicote do faraó. A Bíblia diz que por cerca de 400 anos esta aflição Israel vivenciou. Muitos nasceram no cativeiro e morreram no cativeiro como escravo. Não tiveram a boa oportunidade de conhecer a liberdade, de gozar do prazer, de decidir aquilo que deseja fazer. Não tiveram a célebre oportunidade de determinar o seu futuro como escravos. Eles não tinham direito de determinar o seu momento. A vida de um escravo é uma vida sofrida, porque o escravo não manda em si mesmo, o escravo tem um Senhor, e esse Senhor tem domínio sobre ele. Este período de escravidão foi um período de muita amargura para os filhos de Israel, mas Deus é seletivo nos seus propósitos. E Deus escolheu uma nação para ser o centro das suas atenções, Deus escolheu Israel, os seus filhos, e um dia determinou que, no período da morte, Nasceria alguém com a capacidade de promover vida, porque quando o faraó determinou morte aos recém-nascidos judeus, Deus gritou na eternidade, hoje estou declarando a liberdade do meu povo. Nasceu Moisés. Perseguido já no seu nascimento, não tem a oportunidade de, nem de chorar dentro de casa, porque os pais o esconderam, até que tivesse a oportunidade de colocar no rio Nilo. E Moisés seguiu a sua trajetória, e você já conhece essa história, foi parar no palácio. Quando Deus determinou o dia da libertação dos filhos de Israel, Israel sai da terra do Egito para peregrinar no deserto. Quando Israel se depara com o primeiro desafio, o mar à frente, a Bíblia diz que o povo questiona, Olha para Moisés, lamenta está vivenciando aquela situação, sente saudade da terra do Egito e diz, lá tinha alho, lá tinha cebola, lá tinha sepulcros para sermos sepultados, agora o que faremos? Mas Deus como é seletivo e escolheu alguém com um propósito específico, Deus fala a Moisés, Moisés para de clamar a mim, diga ao povo para machar. Existe um propósito específico com este povo. Este povo vai gozar da liberdade, vai viver a liberdade, vai viver uma vida de livre, de libertos, pessoas abençoadas. Eu vou abençoar os meus filhos. Moisés, o que tu tens nas mãos, toca nas águas do mar vermelho. E Moisés tocando nas águas, os irmãos conhecem. Israel atravessa para o outro lado. Miriam está alegre. Ela pega o tamborinho porque ela... Ela nasceu como escrava, viveu como escrava, chegou a velhice como escrava, agora ela está do outro lado do mar. E Israel precisa fazer um culto em ações e graças. E de repente Miriam parece que era do partido do vaguinho. Ô oh, glória! Pegou um tamborim e começou a bater, e os israelitas que não sabiam nem sambar começaram a sambar de alegria. E a felicidade paira no coração dos filhos de Israel. Pelo que o culto naquele dia é um culto extremamente alegre, porque só os livres conseguem fazer culto com alegria. Só os livres conseguem reverenciar a grandeza, a soberania, a majestade daquele que está sentado em um alto e sublime trono, que está rodeado de glória, que se levanta do seu trono para guerrear as guerras do seu povo. E Miriam passa a noite batendo tamborim, alegre, feliz da vida. Israel está vivendo a vida de livres, mas de repente Israel se depara com as adversidades. E a grande verdade é que as adversidades existem. E todos os dias nós enfrentamos um problema diferente. Israel começa a enfrentar os problemas, mesmo agora na condição de livres. Israel tem a condição de pensar. Quando Israel vê o desafio, Israel olha para dentro de si e lembra do Egito, lembra do que viveu lá atrás. E a Bíblia Sagrada diz que agora Israel questiona com Moisés, murmura contra Moisés e o Senhor fala para Moisés, Moisés, diga a este povo que eu tenho algo mais precioso a entregar a este povo, eu tenho a terra prometida, eu tenho algo lindo, algo precioso a entregar aos meus filhos, mas Israel está livre, mas tem a mente de escravo. O corpo está fora do Egito, mas a mente continua no Egito. Israel tem a mente de escravo. A grande verdade é que a liberdade chegou, mas o povo ainda não entendeu a liberdade que recebeu. Então o povo não consegue usufruir os benefícios da liberdade. Então vem Deus, que é extremamente zeloso e cuidadoso, estabelece então os seus planos para com os filhos de Israel, o que disse Deus a respeito dos filhos de Israel, Moisés, eu preciso separar homens, de forma específica, eu preciso de pessoas que saiam de uma única tribo, de modo Moisés, que é necessário ter um sacerdote para fazer expiação pelo povo, e Deus vem a Moisés e diz assim, todos sairão de uma única tribo, a chamada tribo de Levi, de modo que todo sacerdote era um levita. Mas nem todo levita era um sacerdote. Mas esse era o plano específico de Deus. Deus vai extrair de uma tribo pequena, de um povo simples, de um local simples, de um local onde as pessoas não estavam acostumadas a se levantar e dizer que era alguma coisa. Imagine Deus olhando este cenário e falando para Moisés, os levitas me servirão no santuário então Deus determina que de uma tribo simples vai sair alguém para ser um sacerdote a tribuna sacerdotal no antigo testamento era algo que chamava atenção porque um sacerdote ele tinha status de mandatário era alguém que tinha autoridade era alguém que estava revestido de autoridade agora essa pessoa saia de uma família simples de uma tribo simples para assumir uma função nobre quando Deus ordenava separar o sacerdote, a escolha mostrava esta pessoa, porque não somos nós que nos amostramos. Quem nos amostra e quem nos revela é o grande eu sou, porque nas mãos dele está a autoridade de levantar quem ele quer e fazer na vida de quem ele quer o que ele desejou no seu coração de modo que... Os seus pensamentos não podem ser impedidos. Então vem Deus e diz a Moisés, é da tribo de Levi que eu preciso levantar alguém. Era um moço simples, alguém que estava em um anonimato, de uma família simples, porém escolhido por Deus. Quando o Senhor escolhia, o Senhor separava e quando nós somos separados por Deus, aquele que separa, ele também garante. Então estava debaixo de uma garantia divina. E quando Deus garante, Deus então apresenta. Mas antes de fazer isso, o menino precisava ser ungido. E todo sacerdote precisava ser consagrado. Então, a Bíblia Sagrada vai nos informar que se fazia necessário extrair o óleo da unção para ungir o sacerdote, ele era ungido com óleo na testa, com óleo na cabeça e com sangue na orelha direita, era um propósito específico de Deus, Deus havia separado alguém e depois Deus havia determinado que alguém precisava ser ungido, quando ungido, essa pessoa tinha um destaque. Por quê, pastor? Porque o que vai nos destacar não é a nossa sabedoria humana, não é o que possuímos, mas é a unção do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Então, essa unção mostrava a pessoa, antes de ser ungido, o mero menino de uma tribo simples, depois de ungido, Alguém de expressão, porque a unção de Deus exalta. A unção de Deus coloca a gente em lugares altos. A unção de Deus abre portas que você não imagina. É bem verdade que nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão buscando coisas. E as coisas não abrem portas para você. O que abre a porta para você, o que realiza o um milagre para você, o que faz o extraordinário na tua vida, na tua casa, na tua família, na vida de teu esposo, na vida dos teus parentes, é a unção de Deus sobre a tua cabeça. Porque quando separado, ungido, ungido, destacado, então vem Deus e ordena Moisés, Moisés, separa, tem que ser separado, porque Deus é seletivo, impressionante que Deus não errava o endereço de quem ele escolhia, porque Deus nunca errou, errou o endereço, porque Deus também não erra em colocar o óleo na cabeça de alguém, quando Deus determina que alguém deve ser Não tem inferno que impeça isso, meu irmão Quando Deus determina que deve ser Pode colocar nome na boca do sapo Pode ir para matar virgem Pode ir para encruzilhada Pode descer a macumba, Pode fazer o que for O sapo morre E o invejoso fica de queixo caído Por quê, pastor? Porque quando Deus tem um propósito na vida de alguém Há unção de Deus Faz a diferença Então preste atenção Deus era seletivo Como Deus é seletivo O óleo que ia ungir Também precisa, precisava ser selecionado O que produzia o óleo era a azeitona A azeitona que ia ser extraída do pé Precisava ser selecionada Não era qualquer uma Colocava-se um pano branco debaixo do pé, a azeitona seria selecionada com uma vara, era exatamente a selecionada que levava a varada, está entendendo? Não dava varada em qualquer um não, era só na selecionada, nós precisamos entender o processo da escolha, aí você não entende Deus, porque é que eu vivo de processo em processo, ora... Quem mandou você pedir? Deus te escolheu, aleluia, e selecionou, agora o processo tem as? Alguns são processados, mas com muitas varadas, é por isso que você precisa entender primeiro o propósito da sua chamada, que conforme a sua chamada, mais varadas. Agora, não reclame das varadas, varadas só é porque você foi selecionado pelo Criador para produzir alguma coisa. O que é que vai sair da sua vida? Vai sair da sua vida o óleo da unção que vai jorrar através de ti para abençoar pessoas à sua volta. Então, se arrancava com varada. Selecionada por quê, pastor? Porque Deus não leva caroço para a prensa. Caroço só faz farelo. Aperta o caroço para tu ver só. Não sai óleo. Aí você fica. Eu oro eu clamo, eu busco, estou na cesta do sobrenatural, olha como é que está acontecendo, e você não está entendendo, porque enquanto tem óleo vai ser apertado, enquanto tem graça de Deus vai ser apertado, mas fica tranquilo, é um processo, é um processo, é um processo, vai passar, é um processo, tem exaltação de Deus, é um processo, tem resposta de Deus, é um processo, alegre teu coração, é só um processo, é só um processo, quando se retirava o... A azeitona espremia ela. Você se lembra que Jesus foi ao jardim de Getsemane? O Getsemane era a prensa de óleo. Jesus foi ao jardim do Getsemane. Quando Jesus chegou no jardim do Getsemane, Jesus é a azeitona que Deus selecionou e colocou aqui na terra. E a Bíblia diz que Ele levou os seus discípulos. Dentre os seus discípulos, separou os mais chegados. E percebeu que na hora do aperto, nem os mais chegados aguentam, para com esse negócio de pensar que alguém vai aguentar o que você está aguentando, que vai entender o que você está passando, que vai te compreender, ninguém vai compreender, que é você que tem que entender, a chamada é tua, na hora de usufruir vai ser você, Pô, para de pensar nesse negócio, pastor, estão dormindo enquanto eu estou clamando é assim mesmo, é você, é um particular, uma intimidade, só sai olhos se tiver intimidade, só sai graça se tiver sensibilidade Só tem a presença de Deus Se suportar a prensa É por isso que tu vê muito crente desviando Correndo, é, é assim mesmo Apertou um pouquinho, vira pipoca Fica pulando, não meu irmão Apertou um pouquinho, vai gemendo, vai chorando Mas vai ter óleo, vai ter glória, vai ter unção vai ter... Levanta essa mão, dá um brado de glória Vai ter óleo, vai ter unção Então a azeitona vai pro Getseman É Jesus Sozinho Aquele que estava rodeado de uma glória incandescente. Com milhas e milhas de anjos, dioturnamente cantando uma música única. Santo, santo, santo, santo. Que via e visualizava 24 anciões, arrancando as suas coroas e jogando aos pés daquele que está sentado em um alto e sublime trono. Dizendo ao que está sentado no trono e ao cordeiro, seja dada glória, honra e louvor para todo sempre. Quando olhavam para ele viam que Ele é o unigênito do Pai, viam a sua glória, mas um dia Ele desceu essa terra, e no momento da agonia, que a azeitona está sendo espremida, porque quando Deus começa a espremer, os amigos fogem, quando Deus começa, irmão, você não gosta de ir na casa de quem está na luta, fala sério, ah, pastor, é falsa humildade isso aí, é falsa humildade, porque o da luta você falou, irmão da luta, oi, o irmão da luta, paz, o irmão da luta, não atende mais a ligação. Ô, oh, glória. <risos> quando vai apertando ele no jardim do Getsêmani está sozinho. A Bíblia diz que o seu suor converteu-se em grandes gotas de sangue. Jesus está no jardim do Getsêmani, pastor Bruno. E quando Jesus está no jardim do ele diz assim, pai... Que tanto sofrimento é este? Porque ele olha e visualiza o que está preparado para ele. Só que em vez de milhas e milhas de anjos, um único anjo desce e diz assim para ele, se tu não for, também não haverá igreja, perdão dos pecados, salvação da humanidade e não haverá óleo para ungir gente. Jesus suporta. E a Bíblia diz que ele vem descendo do jardim, junto... A multidão vem um soldado, junto aos soldados romanos, vem um servo de um sumo um sacerdote. Lucas vai dizer: "E o nome dele era Malco". Quando ele chega o Pedro, que dormiu a noite toda, que não conseguiu orar nenhuma hora sequer, não sei da onde, mas Pedro tinha uma espada. Você sabe que lá na Flórida pode ter R$ 15 em casa? Sabia disso? Lá não tem muro não, mas se entrar no quintal, todo mundo respeita. Ninguém bota o pé do lado de dentro, porque sabe que pode levar chumbo. <risos> Lá na flora você pode ter arma que você quiser. Se você é legal no país, você pode ter. Preste atenção, o Pedro desce com Jesus. Quando o servo do sumo sacerdote se aproxima de Jesus, o Pedro arranca a espada. O servo do sumo sacerdote, se você estuda um pouquinho a história, você vai perceber. Ele estudava cinco anos internamente, sonhando um dia ser um sacerdote. Ele está sendo preparado para ser sacerdote. Ele está sonhando com o um sacerdócio. É impressionante que, quando nós não nos dedicamos a orar, nós não ajudamos o sonho das pessoas a aparecerem, crescerem e se tornarem realidade. Quando nós não oramos e não buscamos a Deus, nós somos capazes de matar os sonhadores. O menino chega, o Pedro arranca a espada e o Pedro foi para cortar a cabeça, mas o menino estava novo, aquele reflexo, cortou só a orelha. Jesus pegou a orelha. Olhou para o Pedro, olhou para a orelha e olhou para o servo do sumo sacerdote e disse assim, Pedro, olha a calma de Jesus... Aonde que tu arrumou essa espada, Pedro? Aonde que você conseguiu essa espada, Pedro? E Jesus limpava a orelha. E o sangue jorrava. Só que sem essa orelha, esse moço não podia ser ordenado a sacerdote. Porque o sacerdote não podia ter partes do corpo faltando. Ele precisava ser alguém perfeito. Quando essa orelha cai nas mãos de Jesus, isso implica dizer, todo o futuro deste moço caiu nas mãos de Jesus. O que ele não sabia é que a azeitona que Deus havia selecionado naquele dia para ir para a prensa e para produzir o óleo da unção estava diante dele. Jesus não era só o sacerdote que ia ungir o moço. Jesus era o próprio óleo da unção para ungir a sua vida. Esse moço não sabia o que estava preparado para ele. Ele pensou que o futuro dele havia se acabado quando ele viu a orelha nas mãos de Jesus. O que ele não entendeu é que caiu na mão daquele que tem o poder de realizar aquilo que os homens não podem realizar. Este é o primeiro óleo que sai da, unção, sai da pressa. É o óleo que unge o sacerdote. Eu vou falar só de dois. O segundo era o óleo que era comercializado. Irmãos, o azeite no Antigo Testamento era como ouro, era moeda de troca. Você comprava e vendia com azeite. O azeite era algo precioso. Segundo Reis capítulo 4, nós nos deparamos com uma mulher viúva, mulher de profeta. Esse homem estudou na faculdade dos profetas, se formou em uma faculdade expressiva naquela época. E ele recebeu, no dia da sua consagração, em vez de receber um diploma para colocar na parede, esse homem recebeu um pequeno frasco de óleo. Isso era a honra daquela família. Isso era o prestígio daquela família, alguém que estudou, alguém que se formou, aquilo valia ouro, aquilo era importante, aquilo era precioso, aquilo era moeda de troca, aquilo tinha muito valor. E ele colocou na estante de sua casa. A mulher, quando o marido vai a óbito, ela se depara com os credores que vêm buscar os seus filhos para pagar a dívida. E ela não diz aos seus credores que tem óleo, na estante para pagar a dívida, ela fecha a porta de sua casa e ela vai atrás do profeta Eliseu. Quando ela chega ao profeta Eliseu, ela diz assim, meu marido era profeta. Quando ela diz isso para Eliseu, Eliseu para para pensar no que ela está falando. Ora, se ele era profeta, a casa dessa mulher tem um frasco de óleo. E se a casa dessa mulher tem um frasco de óleo, esse óleo vale muito dinheiro. Então Eliseu diz assim, declara-me o que tu tens em tua casa. E ela diz assim, tua serva não tem nada. Como não tem nada se ela tem um frasco de óleo? É porque o frasco de óleo não poderia ser negociado. Então Eliseu entende que o coração dessa mulher é temeroso, obediente. Ela entende princípios e ela compreende que princípios não se negocia. E ela entende o poder da fé. Ela entende que milagres acontecem quando nós valorizamos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Pode ser pouco, mas se estiver na tua mão e tu estiver usando de forma honesta, sincera, para a glória do Deus, Criador dos céus e da terra, haverá milagre da parte de Deus para a tua vida, porque o Senhor é quem cuida de ti. Então Eliseu diz assim, declara-me o que tu tens. Ela diz, sua serva não tem nada. Eliseu se espanta. Ora, se não tem, vendeu o azeite para pagar a dívida. Não pagou a dívida e continua endividado. Irmão, princípios é assim. Eu sou pastor de igreja, escuta o que eu vou lhe dizer. Eu não tenho um crente na minha igreja que não é dizimista e que vive uma vida de bênção. Sempre vivem negociando princípios. Não, pastor, vai faltar, pastor. Vive sempre faltando. Vive sempre em dificuldade. Sempre em crise. Porque negociam aquilo que não é dele. quando nós negociamos aquilo que não é nosso, nós declaramos para Deus que não confiamos na benção da sua provisão, agora eu venho declarar esta noite aqui, que todos quantos têm valorizado o princípio de algo está soprando, que não vai acontecer uma virada extraordinária na tua vida, eu venho declarar com uma voz profética para a tua vida, o Satanás vai voltar de ré para o inferno e tu vai viver esta virada por causa dos princípios de Deus, você está entendendo? Dá aquele grito de glória que o Diabodeio. Tua serva só tem um pouquinho de azeite Eliseu diz Ela é temente O que tem na casa dela é produto de milagre Produto de milagre não se negocia Eliseu diz assim Então vai Fecha a porta da tua casa Já que tu não negociou aquilo que é inegociável Irmãos, um são não se negocia. Chamada. Não se negocia. Vida com Deus. Não se negocia. Propósito de Deus. Não dá para negociar não pastor, estou vendendo a minha chamada por mil dólares, quem quiser comprar a minha chamada, eis-me aqui, é intransferível, o que Deus tem com você é com você, o que tem para você é para você com a tua família, é com a tua família com teu filho é com teu filho, com teu marido é com teu marido, e eu vou lhe dar uma notícia dos céus hoje não importa que ele esteja num maranhado de arame farpado das drogas da prostituição perdido lá no mundo da perdição eu quero lhe dar uma boa notícia se o propósito de Deus é com ele, Deus vai entrar aonde você não entra vai fazer o que você não faz porque é inegociável a unção o que fez a mulher? atendeu a voz do profeta o grande detalhe é, é obedecer a voz do profeta ela foi para casa irmão, a Bíblia fala de tanta coisa louca que eu fico às vezes pensando comigo ela foi para casa Primeiro teste, o teste do relacionamento. Diga aí para o seu vizinho, você vai lá na Flórida, diga aí para ele, diga aí para ele. Ah, espera aí, espera aí, eu sei que é impossível transformar Pardal e Águia, eu sei que é difícil. Eu tirei um menino aqui de dentro da favela do Rio de Janeiro, não vou citar o nome do local, local simples demais, ajudei a tirar o visto, paguei a passagem, Levei na América, dei uma boa oferta para ele e falei, pastor Vaguinho, agora ele voa! E descobri, não dá para transformar pardal em águia. Voltou para o mesmo lugarzinho, do mesmo jeitinho não tem jeito, agora quando você pega a gente que tem visão de crescimento, que sabe como avançar, que pega pequena oportunidade, faz esse negócio crescer, que não desiste, que não se prosta, que tem meta, que tem um objetivo, que sabe, sabe onde quer chegar, irmão, você só dá um empurrãozinho, parece aquele, já teve aquele fusquinha 64, eu já tive, tá? Dá aquele empurrãozinho, pega, ele sai correndo e vira uma BMW para a glória do Deus, Criador dos Céus, é sempre assim. A mulher passa pelo teste do relacionamento. Eliseu diz assim, busque com os vizinhos. Você sabe quem conhece a gente? Os nossos vizinhos. Lá nos Estados Unidos, não. Eu já moro há muito tempo no mesmo lugar. Eu não sei nem o nome dos meus vizinhos. Ah, mas esse pastor quer pra eu quero ir para lá. Já não aguento mais esse fofoqueiro do meu vizinho. Ô, Glória... <risos> Eu já estou terminando, tá? Então, o teste do relacionamento. Vá aos vizinhos. Peça vasos emprestados. Se essa mulher não é uma mulher de bom relacionamento, ela manda os filhos. Quem aqui já pediu assim, pó de café na casa do vizinho? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Minha mãe fazia isso. Acabou o pó de café. E a pessoa dá. Eu não é. Batia na porta... Dizia, mamãe precisa de um vaso. O vizinho dizia, eu vou arrumar o vaso. Trazia o vaso e dava na mão do filho. Levava para casa e a mãe dizia assim, traga mais. Então batia na casa do outro vizinho teste do relacionamento, eu vou lhe dizer que muitas portas vão se abrir para você, na sua empresa na sua família, na sua história de vida dentro da sua igreja, tem gente que vem para não, eu entro na igreja do jeito que eu entro eu saio, não dou boa noite para ninguém, Senhor para ninguém olha irmão, eu não quero misturar com ninguém eu quero ser isolado, quem se isola tem falta de sabedoria, uma hora você vai precisar, eu vou lhe dizer mais, e também não julgue as pessoas pela fase ou pelo momento que elas esterem vivendo, porque quando o irmão que você olha hoje e vê ele na luta, como muitos me viram, um dia vai ver ele voando, voando, voando, voando, voando, voando. Levanta essa tua mão e dá um brado de vitória, porque Jesus vai te fazer voar, meu irmão. Então não julgue ninguém pelo momento. Resumindo, levou os vasos. No mundo natural, no mundo natural O maior Enche o Enche o Eliseu diz assim O que tu tens na tua casa É produto de milagre Manda trazer vasos Coloca o menor em cima E o maior embaixo o menor vai encher o maior. Mas vai encher. Tu tem que tomar cuidado. Que vai encher tanto que vai transbordar. E foi enchendo, enchendo, enchendo, enchendo, enchendo, enchendo. Só parou o azeite quando acabou os... Diga aí para o seu vizinho... Enquanto você tiver, o Senhor vai continuar colocando Não, não, meu irmão, só para quando termina o vaso Esse é o segundo óleo, e eu termino aqui O terceiro servia sabe para quê? Para acender o templo O templo não tinha energia elétrica como nos dias de hoje, não Zacarias disse assim, ó, no altar tinha uma oliveira do moliveiro um vaso, do vaso um cartiçal, do cartiçal saíam sete canudos de cada ponta, de modo que quando o óleo jorrava, ele ia andando no templo e ele ia acendendo as lâmpadas. Para acender a lâmpada, tinha que ter óleo. Olha como Deus é extremamente extraordinário. Passava pelo vaso, Ia para o cartiçal, do cartiçal ia para os canudos, dos canudos acendiam as lâmpadas. É impressionante como a igreja, ela vive em unidade. Você sabia que muitas vezes o milagre para acontecer na sua vida, você precisa de fato do relacionamento. Você precisa de fato, lá em, lá em Nova Jersey, o irmão estava no culto, pastor Vaguinho. E o pastor disse assim, dê a mão, seu irmão que está do lado. Quando ele virou, rapaz, ele viu que era o cidadão que estava devendo muitos dólares para ele. Ele quase bateu no cidadão. Pastor Bruno, ele fez assim, ó. quando ele olhou, ele disse, sangue de Jesus tem poder. Dê a mão, seu irmão. Ele. O relacionamento é algo tão extraordinário. Que para acender o templo precisava passar por cada ponto. Você já viu que tem culto? Que a glória vai pegando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto vai, aí chegou no irmão, irmão, não. aqui não Jesus, aqui não Jesus aí, acendeu aqui, acendeu aqui acendeu aqui, o outro do lado está doidinho para acender também, e alguém está no meio dizendo, aqui não Jesus, aqui não, irmão tem que desentupir o canudo, está entendendo esse negócio? tem que desentupir, porque se você pensar assim, a benção vai parar em mim, a benção não pode parar em você, Deus vai te dar muitas vitórias para você ser um agente abençoado. então dê um salto dessa cadeira Fica de pé dando um brado de vitória Porque tem que passar por você Tem que passar por você Aleluia Dê a mão em seu vizinho Diga assim, desentope esse canudo Pelo amor de Deus, deixa passar alguma coisa para mim É o um grupo de louvor, por gentileza O grupo de louvor, por gentileza Deixa passar Diga para esse teu irmão e sacode Aí ele Diga assim, irmão, deixa passar Eu estou doidinho para me encher de Deus aqui eu estou doidinho para me encher de Deus, a unção de Deus exalta a nossa cabeça meu irmão não segura ela aí não, deixa ela passar para mim também, deixa ela passar para mim também, eu sei que você veio para adorar na cesta do sobrenatural então feche os teus olhos e vai adorando do jeito que você sabe adorar e deixe esse óleo passar acender quem está do teu lado acendeu da direita, acendeu da esquerda, tem glória de Deus jorrando, porque é cesta do sobrenatural é uma noite de milagres, é uma noite de ação do Espírito, eu estou profetizando, vai passar a unção de cura, vai passar a unção do milagre, vai passar a unção da renovação, vai passar a unção da vitória para a tua vida vai passar a unção da resposta deixa passar, deixa passar desentope esse canudo vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia vai falando alguma coisa para engrandecer os céus man mas espírito de vida espírito de glória trazendo sua vida e levante a sua poder mão quando o seu irmão Feche os olhos e cante ministrando sua graça e amor os feridos de almas são curados Os cativos e oprimidos livres são Os enfermos e doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está você é nessa cesta do sobrenatural que quer ver uma virada na sua vida e quer receber uma oração, uma intercessão pela sua vida Vem ao altar, é profético, deixa seu lugar, venha correndo, correndo pro altar, venha correndo pro altar, venha correndo colocar a sua vida, venha correndo buscar mar de Deus para a sua vida, venha correndo depositar a sua vida, venha correndo, venha, venha, saia do seu lugar e venha, venha, venha, venha, venha buscar a presença do teu Pai, Sua graça e amor, os filhos. São curados Os cativos E oprimidos Livres são Os enfermos E doentes são